Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês, estou aqui hoje num, num sítio, é um sítio aqui do do meu amigo inscrito no canal José Maria Lima, que a gente tem um canal Rob do Zé e também tem um canal José Maria Lima, e eu hoje vim aqui trazer um presente aqui, uma camiseta do canal José Maria Lima, o meu amigo aqui Manuel, Manuel é inscrito no canal José Maria Lima também, e eu vim trazer aqui um presente para ele, Manuel, chega aqui para nós receber aqui esse presente, então gente, olha, olha, olha, olha só, ele vai ali pôr a blusa e daqui a pouco ele retorna, enquanto ele retorna, vou mostrar para vocês aqui, cheguei aqui no sítio, tem jaca, tem manga, tem aqui jabuticaba, ó. O, os louros estão tá ali gritando, porque eles comem jabuticaba e eu estou aqui no, no ambiente deles, né? e eles estão meio nervosos, daqui a pouco eles, eles é aqueles louros, papagaizinho, né, Gente, e maravilhoso, eu cheguei aqui, choveu bastante hoje Temos jaca, eu mostro para vocês E temos aqui jabuticaba Deixa eu mostrar para vocês como é que é aqui, para quem não conhece Acredito que todos conhecem jabuticaba Porém, gente, a safra, essa, essa aqui já é a terceira safra Jabuticaba, ela carrega, amadurece e vai carregando depois, aparecendo, né? Então, vou mostrar para vocês aqui, de, de pertinho aqui, ó Já chuprei um monte de jabuticaba Olha o Manuel ali já se trocou -se ali, ó. Olha aqui, Manuel. Olha, ó. ficou até bonitão aqui, ó. José Maria Lima. Dá um abraço pessoal, Manuel. Um grande abraço para todos vocês, para todos os inscritos do nosso amigo José Maria Lima. E vamos contribuir cada vez mais, clicando e se inscrevendo para que o canal dele cresça cada dia mais. O nosso objetivo. é Os vídeos que gravar aqui vocês possam estar passando para outro. Para que ele possa se inscrever e o vídeo cresça mais aí, tá bom? Da massa, vamos continuar. Agora eu vou, nós vamos distanciar um pouco do outro porque nós vamos tirar a massa, manter aqui a distância aqui de uns dois metros de, de, de distância lá tem um pé de jabuticaba e aqui tem outro e aqui eu vou colher jabuticaba, né? a gente vai, vai, vai colher jabuticaba, temos ali um baldinho a gente vai colhendo e vai lavando tanto a jabuticaba como, como as mãos apesar que é a que está no alto mas é muito bom a gente lavar primeiramente eu vou mostrar a gente catando aqui jabuticaba Olha só, bacana lá. Ó. Olha só, gente, o casalzinho de louro lá, né? estão aqui, eles estão nervosos porque a gente tá aqui no pé de jabuticaba e eles querem vir se deliciar aqui da jabuticaba. Olha, aqui temos umas verdes ainda, ó. E aqui já deu bastante jabuticaba. Temos ali, ó, uma que nem eu falei, ó, tem umas maduras, ó, aqui, essas, essas aqui é que já, já, já passou, Essa aqui, olha, deixa eu tirar aqui o zoom para ficar melhor. Ó, essas aqui já, já ficaram velhas, né? Olha só, ficaram velhinhas aqui. Ó, então, essa aqui tem que tirar. Ó. Mas temos bastante nova aí. Ó. Essa aqui também já ficou velha. Ó. Mas temos bastante verde aqui, ó. Temos amadurecendo. Aqui tem umas maduras aqui, ó. Olha só, maravilha, né? Elas, ó, elas amadurecem e cai tudo. Ó. Aqui nas pontas, ó. Temos bastante ainda, ó. E aqui para cá, ó, nós vou mostrar para vocês ali. Temos aqui as acerolas ali, ó. Acerola aqui, ó. Temos aqui um pé de limão, né? Não tem carga ainda, né? Olha só aqui as acerolas. Temos aqui pé de caju. Bastante ali, ó. O Manuel está ali pegando ali jabuticaba ali, ó. Para lá, ó. Para lá nós temos bastante coisa ainda na chácara no sítio do Manuel. Está ali o baldinho com água para nós lavar. Temos aqui uns pés uns pé de jaca. Ali nós temos... Mais plantas, né? Aqui é uma cidade do interior, gente. Se eu baixar aqui, vocês estão vendo, ó lá para o outro lado. Pode ficar, Manuel. Tá lá, Manuel. É, é o quê, que, Manuel? Para lá, ali são fazendas de plantação de amendoim e de milho. É, né? Pois é, nós estamos aqui num sítio aqui, ó. Aonde os olhos alcançam, é só, é só fazenda, mata, né? Aqui é uma cidade pequenininha, ó, dá para vocês verem. Tudo telhado lado colonial. Cidade, cidade do interior, nós vemos que as casas são bem distantes uma da outra, porque tem a casa e tem quintal de um lado e do, e, e, e do outro. São casas bem arejadas, né? Olha só, o Manuel já, já catou umas aqui, ó. Mesmo no pé, ó, são limpinhas. Mas mesmo são são limpinhas, é bom dar uma lavadinha, porque às vezes tem uma formiga, algum inseto, né? Esse aí, Manuel. Olha só, gente, então aqui, ó. Aqui a gente já tem bastante cabo. Ó, só você erguer aqui, ó. E aqui, você vai, vai tirando aqui um, um monte aqui, ó. Tá facinho, facinho, facinho. Manoel, dá um abraço pro pessoal aí. Um grande abraço aí para o nosso um amigo que acompanha, nosso amigo José Maria. E que vocês possam estar curtindo esse vídeo maravilhoso. E tem muito mais ainda que nós vamos gravar no decorrer desses dias que nós vamos ficar aqui na cidade de Quintana, município de Marília. Um grande abraço para todos vocês. Pois é. Nós estamos aqui na cidade de Quintana, município de Marília. Um forte abraço. E assim, vamos fazer bastante vídeo aqui. Se a gente for fazer de tudo que tem aqui, vai dar um vídeo só muito longo. Então acompanha o canal aí que vai ter... Comente, deixa o seu comentário aí embaixo. E vamos acompanhando aí que vai ter bastante vídeo para vocês. Vai ter vídeo aqui das jacas. Eu mostrei esse aqui, mas tem uns pés de jaca muito maior do que esse aqui. Temos as mangas, tem ali um, uns milhos. Vamos... São aí, vou passar três dias aqui Queria uma sériezinha de três dias aqui Com meu amigo E é isso aí, um forte abraço Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever E até o próximo vídeo, fui, tchau tchau